Oh. É bem pior do que eu pensei aqui. Eu achava que ia ser bom. O papai falou que era uma Você ilha que paradisíaca, bom. não uma ilha merdisíaca Como?